Bom dia, hoje é dia 17 de junho de 2022. Eu estou aqui com o Lucas Lara, que faz parte do, do Museu da Pessoa e do projeto Diário da Pandemia, um dia por vez. Então, vou pedir para você primeiro começar se apresentando da forma que você achar melhor, mais formalmente ou informal, e também sua questão institucional com projetos. Legal. Obrigado, Amanda. Em primeiro lugar, também queria agradecer o convite para fazer parte da pesquisa. É muito interessante, muito necessário. É, eu sou historiador de formação, né? fiz a graduação na FFLH USP e também fiz meu mestrado em História Social com o professor Carlos Zeron também na, na FFLH USP. Eu também tenho formação uma pós-graduação em, em Gestão Cultural, do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, e, digamos assim, desde a época da faculdade que eu atuo em museus. Né? Então, eu comecei atuando no, é, como estagiário ainda no acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, que fica dentro do acervo da Discoteca Pública Municipal Neidal Alvarenga ali no Centro Cultural São Paulo. É, lá fiquei, depois como pesquisador, fiquei um bom tempo lá, e de lá eu fui para o MIS, né, aqui de São Paulo, Onde eu fiquei um período também num projeto específico de catalogação de artes gráficas do acervo de vinil é, do MIS. E aí de lá eu vim para o Museu da Pessoa, onde estou há 11 anos e meio agora. Atualmente eu sou diretor de museologia do Museu da Pessoa. Né? Então, o Museu da Pessoa, que é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida, então a área de museologia ela é dedicada no Museu da Pessoa a cuidado de todos os fluxos, desde a coleta de histórias, né, de novas histórias de vida, seja através da nossa plataforma, né, que é a nossa casa realmente, seja através de projetos diversos, presenciais, gravações em estúdio, mas não só dessa captação, como também da preservação desse, desse conteúdo todo no acervo. Temos mais de 20 mil histórias de vida no nosso acervo, né, 60 mil fotos e documentos digitalizados, e, principalmente, né, é, acaba ficando sob minha responsabilidade a disseminação desse conteúdo. Então, em campanhas, publicações, exposições virtuais, que é a forma através da qual a gente dissemina esse acervo de histórias de vida. Então, acho que é isso. Perfeito, perfeito. Obrigada. Bom, então, eu vou começar perguntando mais sobre o, o projeto em si, né? Que, que a gente está falando do Diário da Pandemia. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde surgiu a ideia e, enfim, como que foi acontecendo isso. Claro. É, o, na verdade, o projeto, né? o nome dele é Diário para o Futuro, é, que se desdobrou numa exposição chamada Diários da Pandemia, um dia por vez. Então, o projeto Diário para o Futuro, ele surgiu logo no comecinho da, da pandemia aqui no Brasil, de certa forma, muito... É, a gente foi muito impactado pelo processo do lockdown, né? Então, somos um museu virtual, óbvio, mas tínhamos e temos muitas ações presenciais, e ali em março de 2019, né, é, do, do 2020, desculpa, é, com aquela restrição toda, então todo mundo vai para casa e tal, a instituição teve que se repensar muito é, no que diz respeito à sua programação, às suas ações, a como o conteúdo poderia chegar no público, mas, mais do que isso, chegou ali em março, abril de 2020, a equipe de curadoria aqui do museu, que é chefiada pela nossa curadora Karen Vorkman, né, que é a fundadora do museu, também historiadora, a gente começou a debater bastante sobre qual seria o papel do museu da pessoa em meio a tudo isso. Então, somos um museu de histórias de vida, como a gente poderia contribuir com a sociedade em um momento tão difícil? E olha que ali a gente nem faz ideia do que viria né, mas como é que a gente poderia contribuir com a sociedade é, naquele momento? Algumas ações foram adotadas, então a gente começou a fazer algumas exposições em redes sociais, por exemplo, coisa que a gente nunca tinha feito, então lançamos a exposição Histórias para Inspirar em Tempos Difíceis, que foram pílulas do nosso acervo, que a gente foi lançando no Instagram semanalmente, né? a gente também fez uma exposição chamada Contar para Viver, Narradores do Brasil, que era uma, uma forma de fazer com que as pessoas viajassem um pouco por esse Brasil tão diverso, mas também fizessem uma viagem, é, de certa forma, para dentro da alma humana e navegassem por essas histórias de contadores de histórias é, de diversas é, culturas espalhadas pelo Brasil. Mas aí, é, muito focado na questão da pandemia, a gente conversou, né, eu lembro eu e a Karen conversando aí com dois historiadores, o que, que será que a gente deixaria de registro desse momento para um futuro? Né? Então, se a gente quisesse entender grandes momentos que já se passaram da história, que, que tipo de documentação a gente teria? Né? A gente poderia acessar em arquivos e coisas do tipo para ter essa ideia. É, cair naquela falácia de que ah, mas hoje em dia você tem as redes sociais. Não, elas não garantem nada. Né? Como a gente sabe, o Orkut existia e agora não existe mais. E nada nos garante que o Facebook vai estar tá aí daqui 10, 15, 20 anos. Então, como que a gente garante que as histórias das pessoas, que as vivências cotidianas tidas como comuns ou banais, pudessem ser preservadas. Para a gente ter essas histórias preservadas para as futuras gerações, a gente precisava começar a registrá-las. Né? Então, o que a gente fez, na verdade, foi vocacionar uma ferramenta que a gente já tem, chamada Conto Sua História, Programa Conto Sua História. Então, se você amanda hoje entrar na plataforma museudapessoa.org, você vai ver que tem uma ferramenta ali, Conto Sua História. No que você clica nessa ferramenta, você pode mandar sua história em vídeo, em áudio, em texto, enfim. E, e para você ter uma ideia, a gente recebe cerca de 800 histórias todos os anos que as pessoas nos enviam de forma espontânea. Né? Contando, sei lá, o primeiro dia que foi para a escola, um grande amor, ou um resumo da história da sua vida. As pessoas usam a ferramenta para contar suas histórias e essas histórias são incorporadas e fazem parte do acervo do Museu da Pessoa de Acesso Público. O que a gente fez foi criar a campanha Diário para o Futuro que é uma forma de que as pessoas utilizassem a ferramenta Contra a História para falar sobre o seu cotidiano durante a pandemia. O que elas estavam sentindo, o que elas tinham medo, de quem elas tinham saudade, enfim, criar esse espaço para que as pessoas pudessem falar. Essa campanha foi ao ar, é, se eu não me engano, em meados de julho, junho, julho, né, e a gente começou a receber muitas histórias, a gente fez uma campanha de comunicação que ficava estimulando as pessoas a contarem, contar mais, mas a gente percebeu que no decorrer do tempo, aquilo vai caindo, né, a participação vai caindo. Então as pessoas entram ali na campanha, contam o seu dia, mas é, é muito difícil você manter uma constância de um diário, de um diário ou de algo semanal, né? No começo você vê que as pessoas contavam todo dia e tudo mais, depois passa a contar uma vez por semana, até o um momento que as pessoas param de contar, né? Até porque as coisas vão ficando mais pesadas, você tem outras coisas para fazer, enfim. Então, quando a gente viu que a participação do público estava caindo, a gente criou uma jornada, chamada Jornada Diário para o Futuro. Aí a gente pediu para que as pessoas se inscrevessem nessa jornada, e o que, que era essa jornada? As pessoas inscritas, elas recebiam todos os dias da semana, era uma jornada de uma semana, um e-mail com um vídeo, estimulando elas a contar uma história sobre alguma coisa. Então, ah, hoje você vai falar da primeira memória que você lembra, hoje você vai falar é, de como você está ficando na sua casa, hoje você vai falar de algo que você tem medo com relação à pandemia, hoje você vai falar é, do que você espera que se torne o um mundo depois que a pandemia acabar. Mas tudo isso através da metodologia do Museu da Pessoa, que é focada na história de vida. Então, o que a gente queria, não era que as pessoas falaram o que elas achavam, mas sim de vivências delas. Né? Óbvio que a única que acaba fugindo um pouco desse escopo é a do futuro, que as pessoas faziam projeções, sonhos, mas todas as outras eram baseadas em vivências pessoais. Então, essa jornada, ela deu um grande impulso é, dentro da campanha. Né? Eu acho que em números totais, a gente chegou a alcançar cerca de 800, 700 e poucas histórias, assim no tempo em que a campanha esteve no ar, lembrando que o museu também tem o conte aberto. né? Então, existem outras temáticas que o museu trabalha também, para além dessa da jornada. A coisa acabou dando tão certo, que a gente tem um parceiro na Holanda, chamada Fontes University, é uma universidade, se eu não me engano, em Amsterdã, com quem a gente tem parceria para a utilização das histórias de vida, e a gente, juntos, decidiu levar a campanha para a Holanda. E aí a gente conseguiu um recurso do consulado da Holanda, né, é, o consulado geral dos Países Baixos aqui no Brasil, e a gente levou a campanha para lá. A gente levou a campanha para lá muito para, num, num sentido experimental, de tentar entender se as vivências que a gente tinha aqui no Brasil eram muito diferentes das vivências que as pessoas tinham na Holanda. Né? E a princípio a gente achou que ah, vão ser diferenças culturais, vai ser super interessante. E aí já surgia ali o germe do que seria a exposição eh, Diários da Pandemia. A princípio, seria uma exposição para comparar as experiências brasileiras e holandesas da pandemia. O mais incrível foi que a gente quebrou a cara, né? porque tirando o fato de que as histórias chegavam em inglês ou em holandês, você não tinha como cravar que aquela pessoa era daquele país ou de outro. Por quê? Porque eram pessoas com medo, eram pessoas que sentiam falta de alguém, eram pessoas que estavam com vontade de sair, eram pessoas que, enfim... Ou seja, histórias de vida de pessoas, não importa se mora no interior da Bahia ou se mora em Amsterdão, o que as pessoas estavam sentindo, eram as mesmas coisas. E aí que surgiu a ideia de fazer a exposição diários da pandemia um dia por vez, que era uma forma de extroverter um pouco para o público o que veio por meio da campanha Diário para o Futuro. Então, a gente já entrou com um processo curatorial, a gente selecionou dessas 800 histórias aí que a gente recebeu, algumas que ajudariam a gente a contar uma história. E qual que é a história que a gente queria contar? Se a pandemia, se a gente fizesse uma comparação, uma metáfora, se a pandemia fosse um dia em nossas vidas, como seria essa manhã desse dia, essa tarde desse dia? A né? noite, a madrugada, até a alvorada favorecer de um outro dia. Então, a exposição diária da pandemia ela já tem esse olhar mais curatorial para este acervo. Todo esse acervo que foi coletado, essas 800 e poucas histórias, estão disponíveis para acesso na plataforma do Museu da Pessoa. Então, a gente tem uma coleção, onde você consegue entrar nessa coleção e acessar essas histórias. Como o museu trabalha muito com parcerias, é, é, isso acabou, né, é interessante que a gente começou a nossa conversa antes de gravar, falando dessas iniciativas todas que pipocaram aí no Brasil e fora, e agora a gente tem visto esse movimento de várias dessas é, iniciativas acabarem. Né? Então, a gente tem percebendo que as outras iniciativas têm visto o Museu da Pessoa como um hub, uma possibilidade de manter o meu acervo vivo. Então, por que que eu estou falando isso? A gente tem uma parceria com um grupo de psicanalistas, né? é um professor Paulo Endo, aí da, da Psicologia da USP, inclusive, é, que, que coletaram, que é um projeto incrível chamado Inventário de Sonhos. Eles coletaram mais de 2 mil sonhos das pessoas durante a pandemia. Todo esse acervo está sendo migrado para o acervo do Museu da Pessoa e vai ser incorporado no acervo do Museu da Pessoa. Tem outras iniciativas, como docentes na pandemia, de umas professoras da Unifep, se eu não me engano, também entraram na exposição do museu e a gente está em conversas para que seja incorporado no acervo. O SP Visível, que é um coletivo aqui de São Paulo, também coletou histórias, elas estão na exposição do museu. Então, semana passada, eu estava em contato com o um pessoal aqui de São Paulo também, chamado Memorial da Pandemia, que criaram uma plataforma, coletaram as histórias, e agora eles estão sem gás para continuar, com medo daquilo sair do ar, e eles vão é, doar este acervo para o Museu da Pessoa. Então, o que, que a gente vai fazer? né? Qual que é o nosso plano para o futuro, digamos assim? É, a gente está criando uma linha temática no nosso acervo, né, de memórias da pandemia, e a gente está incorporando essas iniciativas que queiram fazer parte do acervo. A ideia não é criar uma rede de franquias, McDonald's, Museu da Pessoa, não é nada disso. Por quê? Porque o nosso acervo é colaborativo. Então, se a Amanda quiser criar uma coleção na página do Museu da Pessoa e selecionar as histórias que ela mais gostou para criar a coleção dela, pode. Pode. Então, o que essas instituições estão vendo? A possibilidade de criarem suas coleções no acervo do Museu da Pessoa, porque a partir do momento que elas fazem isso, esse conteúdo passa a fazer parte do acervo do museu, passa a ser preservado por nós, né, nas mídias de preservação, acesso, backup, salvaguarda, essa coisa toda, e garante também é, uma certa autonomia da instituição. Não significa que eu dei o meu acervo para o museu, eu nunca mais posso mexer com ele, ou agora o museu é dono e só... Não, não é nada disso. A gente só oferece a nossa plataforma para que essas outras instituições, iniciativas, enfim, coletivos, que quiserem colocar seus acervos aqui, o façam de forma totalmente gratuita, enfim. Então, é meio que isso é, que foi a campanha Diário para o Futuro, que desmembrou nessa exposição e que agora está começando a virar esse polo, digamos assim, de acervos relacionados. Né? E, e digo que assim, não foi nenhuma coisa que a gente procurou, não foi uma iniciativa do museu. Com essas outras instituições entrando em contato, a gente falou, aí, a gente está vendo aí uma necessidade. Eu imagino que na pesquisa de vocês, vocês viram isso de uma forma muito maior, inclusive. Está né? surgindo essa necessidade, como é que a gente pode se adequar para contribuir? Né? Então, esse tem sido, assim, digamos, os próximos passos é, desse projeto. Nossa, perfeito, assim, já esclareceu muitas coisas aqui que eu estava pensando. Eu, eu ia fazer uma pergunta, retomar um pouquinho, que você falou da questão ali no começo ainda, quando era o projeto Diário para o Futuro, e aí vocês, vocês tiveram alguma divulgação para que as pessoas viessem com os relatos delas? Porque eu dei uma olhada no site, e você falou que você já tinha essa plataforma, né? Para as pessoas enviarem as histórias de vida delas, enfim. Então, meio que você já tem um público-alvo, assim. ...pessoas para participarem dessa, mais especificamente, sobre a pandemia. Isso. Pode ser. Não, na verdade, eu vi sua pergunta, né? que é com relação ao hum. ...público. Então, assim, como qualquer museu, assim, o nosso principal público acaba sendo um público voltado para a educação, né? professores e tudo mais, e a gente tinha realmente muito essa preocupação, o Museu da Pessoa tem, dentro das missões do museu, é muita democratização do acesso à memória e quebrar um pouco com essa questão de uma história oficial, né então levar a história das pessoas ditas comuns para dentro da sala de aula, para os livros didáticos e tudo mais. Então a gente tinha essa preocupação no começo da, da campanha, mas a gente não fez nada vocacionado para esse público. O que a gente fez foi uma campanha de comunicação nas nossas redes, para o público que, de certa forma, já seguiu o museu. Né? Óbvio que a gente pedia nessas comunicações, se você conhece alguém, chama sua mãe, fala para participar, aquela coisa toda, mas a gente acabou utilizando a nossa base já de seguidores. Né? Então, Pessoas que já contaram suas histórias, voluntários do museu, toda essa galera, de certa forma, acabou contribuindo. A própria equipe do museu participou muito, contando histórias e tal. Então, acabou vocacionado muito nesse sentido. Como uma área de comunicação que a gente tem aqui, sim, a gente criou peças específicas, criou divulgações, né? impulsionou posts para que aquilo chegasse em mais pessoas, e foi assim que a gente atuou. Mas, no geral, então, você acredita que a maior parte da participação mesmo foram das pessoas que já participavam antes, que já tinham acesso... Sim, uma coisa, uma coisa interessante que a gente fez foi que a gente tem um grupo de voluntários Amanda, muito ativo. Né? Então, para você ter uma ideia, o Museu hum. da Pessoa tem cerca de 200 voluntários espalhados por todo o Brasil. Por quê? Porque como a gente é um museu virtual, esses voluntários eles contribuem, por exemplo, com a revisão de transcrições de histórias de vida, Criar legendas que garantam acessibilidade para os vídeos. Então, você pode ser voluntário do Museu da Pessoa, independente de onde você estiver. Já tivemos, inclusive, voluntários em outros países, traduzindo histórias para outras línguas, para garantir acesso, enfim. Então, o que a gente fez? A gente mobilizou uma parte desses voluntários para que eles fossem atrás de iniciativas espalhadas pelo Brasil. Né, para que a gente garantisse que algumas, é, por exemplo, ah, eu tenho um coletivo e não necessariamente iniciativas relacionadas à pandemia, tá? mas ah, eu trabalho aqui, sou super envolvida com um coletivo de teatro aqui em Pernambuco, Pô, oh, minha mãe aqui, ela trabalha no grupo de moradores do bairro não sei o quê, então a gente trabalhou para que esses voluntários se tornassem, de certa forma, embaixadores do projeto e levassem essa ideia para esses coletivos, para esses outros contextos, então, isso fez com que a gente recebesse é, relatos muito diversos, que não necessariamente viriam de um público inicial do museu. Então, a gente tem histórias de crianças de 13, 10 anos, e a gente tem histórias de senhoras de 89 anos, né? e de diversos lugares do Brasil. Então, assim, eu acho que nesse sentido a gente teve êxito. Óbvio que o foco ficou muito numa região sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, né, onde o público mais cativo do museu se encontra, mas a gente conseguiu, sim, receber relatos de pessoas espalhadas pelo Brasil, tirando aquelas lá da Holanda também. Muito interessante isso. Então, a questão desses voluntários estarem espalhados ajudou bastante. Exato, garantiu uma certa capilaridade do, do programa. Você acredita que ajudou mais, por exemplo, do que a gente pensando em redes sociais? assim? Sem dúvida. A de ter uma pessoa, social... né, ali. E outra. Rede social, assim, a gente pensar em post orgânico é uma falácia, né? Assim, então, Sim. se você tem 10 amigos e faz um post, esse post vai chegar para uma pessoa. E não porque seus amigos não gostam de você, mas é porque eles simplesmente não veem aquele conteúdo. Então, se o museu faz um post e tem 30 mil seguidores, esse post vai chegar para 10 mil seguidores, mesmo que a gente goste e todo mundo goste da gente. Então, assim, você precisa gastar. Quanto mais você gasta, mais você alcança. E não necessariamente você vai alcançar pessoas de outras regiões. Aí você precisa ter uma campanha montada nas redes sociais, né, muito focada. Então, vou impulsionar posts na região Nordeste, para um público XYZ. Então, assim, por mais que a gente tenha feito isso em pequena medida, eu acho que não foi isso que fez com que a gente tivesse os resultados que a gente teve. E foi muito envolvimento das pessoas. Aquela coisa de, ah, vou contar a minha história e vou falar para um amigo. Esse outro amigo acaba falando para outra pessoa, sabe? Então... Sim. Assim, ao mesmo tempo em que a gente não teve números tão expressivos, é, para a gente, enfim, foram 800 histórias, mas poderia pensar, por exemplo, esse do do inventário de Edições, alcançou 2 mil, né? muito mais, mais que o dobro. Então, embora a gente não tenha conseguido milhares de histórias, a gente fica bastante feliz com a amostragem que a gente teve e com o conteúdo em si, porque a gente recebeu boas histórias. Então, não eram pessoas que entravam lá e falavam, ah, hoje eu comi banana de manhã. Né? Então, eram as pessoas falando suas histórias, seus anseios, muitas vezes gravando vídeos. Né? Então, participar de uma campanha, e aí, se você quiser, eu posso até falar do passo a passo de como era participar dessa campanha, mas participar de uma campanha nunca é algo fácil. Você tem que parar seu dia, tem que ir lá, colocar seus dados, pensar no que você vai contar, assinar um termo. Ou seja, se 800 pessoas passaram por esse processo, a gente já fica muito feliz com, com o resultado que a gente teve. Não é. Eu ia perguntar exatamente isso, na verdade. Porque eu ia falar a, a forma de coleta de vocês. Então, a gente tem a questão do site, né? Que vocês já tinham a ferramenta pronta ali. É, essa associação que vocês já tinham com... É, era na Holanda, né? Que você falou. Isso. E aí também teve a questão do inventário dos sonhos. O outro projeto das escolas. E do, do São Paulo Invisível, né? Que aí vocês meio que já pegaram uhum. esses selados prontos. Aí foi, uhum. foram eles mesmos que pegaram de outras formas. Mas como que isso. funcionava ah, essa outra questão que você colocou? Qual que era o nome mesmo que você deu? Da jornada, né? jornada que você Da explicou. jornada, isso. Olha, é, foi bem interessante, porque assim a gente tem a ferramenta do Conto História na plataforma. Mas o que acontece é que o museu ele está num momento de transição de plataformas. Então, a nossa casa atual né, ela vai mudar em breve. Hum. E quando a gente estava na, na, na campanha, ainda estávamos em uma outra fase. Então, é como se a gente. O nosso site da época da, da campanha era um site que vinha de 2012. Então, imagina Nossa. assim: se a gente tem um celular e em dois anos para trocar, imagina uma plataforma de acervo que recebe histórias de vida. Então, o, embora a gente já tenha uma estrutura muito sólida de passo a passo para contar a história para, inclusive, garantir campos catalográficos. Então, eu coloco o meu nome, eu coloco a minha idade, eu coloco um título para aquela história, eu coloco palavras-chave para minha história. Tudo aquilo depois vira um campos de acervo. né? Embora a gente já tivesse é, tudo isso muito bem é, determinado, a gente sabia que a plataforma era muito pouco convidativa. Então, fazer alguém entrar lá no nosso site, você caía no site com aquela cara de 2012, e falar, meu Deus, fazer esse passo a passo, próximo, próximo... A gente ia ter 10 histórias né, da própria equipe. Então, o que a gente fez foi ir atrás de uma ferramenta é, comprada, paga, para uhum. torna, tornar a experiência um pouco mais amigável. Que é a ferramenta que, inclusive, está no ar hoje, se você for lá. é uma ferramenta chamada Videoask. O que é o Videoask? A Videoask é uma plataforma, uma ferramenta paga em que você pode montar seus questionários, suas enquetes. Ele é muito usado para pesquisas qualitativas, quantitativas, pesquisas de é, satisfação de público, enfim. Como é que ela funciona? Você compra ali uma licença e aí você grava vídeos. Então, você pode gravar os passo a passo. Que foi, inclusive, eu que fui ali a, a carinha da, da campanha. Então, eu falava assim, oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao Diário para o Futuro, a iniciativa, tal, tal, tal conta sua história em dois ou três minutos, você pode contar em áudio, em texto, em vídeo. Agora, vamos lá, próximo passo, clica aqui embaixo. Aí a pessoa clicava lá embaixo. Aí aparecia um player, dependendo da opção que ela escolheu, então, digamos que eu escolhi vídeo. Aparecia ali a ferramentazinha para eu gravar uma história, Do play, gravo, falo ali, a gente colocava um limite de tempo, se eu não me engano, eram três minutos, é, para a pessoa contar a história dela. E aí, ela podia assistir aquela história antes de enviar, ah, beleza, você gostou? Aí vinha uma outra etapa. Você gostou do seu vídeo? Legal. Então agora você vai dar um título para essa história que contou e você vai pensar em palavras-chave que ajudem outras pessoas a achar a sua história se elas tiverem interesse em fazer uma busca. Aí a pessoa tinha um campo ali, ela digitava o título da história dela, Um dia na pandemia, a palavra-chave é pandemia, café da manhã, lockdown, pronto. Aí ela dava enter. Isso, ela ia para uma outra etapa que aparecia novamente o Lucas falando, ah, então agora eu preciso que você autorize o termo aqui embaixo, que nos dá direito de ter a sua história no acervo e nos dá direito de mostrar essa história para o público. Leia com calma o termo, vê se você aceita tudo, caso sim, clica no campozinho ok. Ok, aí a pessoa clicava e aí sim a história era enviada. né Então, assim, embora a gente tivesse três etapas, essas etapas eram bem fluidas, era uma coisa que as pessoas estavam acostumadas porque eram pequenos vídeos que explicavam, Se ah, beleza, entendi, vou lá, vou contar a minha história. Quando você tem esse acesso a essa plataforma VideoASC, todas as histórias que chegam, elas são planilhadas. Então, quando eu entro como administrador, eu tenho ali a lista de todas as histórias que chegaram. Aí a nossa equipe de acervo tinha esse trabalho, já que as ferramentas não se conversam automaticamente, de pegar aquelas histórias que chegaram uma a uma e inserir na base de dados do museu. Né? Quando você conta na ferramenta do próprio museu, aquilo automaticamente já vai para o acervo. Mas como a gente estava usando uma outra ferramenta, que é o VideoAsk, a gente teve esse trabalho de pegar todas essas histórias, campos, palavras-chave e tudo mais, e inserindo história por história na nossa base de dados. Então é assim que a gente conseguia que as histórias que chegassem pela campanha fizessem parte do acervo do museu. né? Mas, assim, ela é uma ferramenta muito simples de usar, a gente teve uma resposta muito positiva para o público, ela é muito, um pouco, posicionada para o mobile, né? o, digamos que quase 70% do público do Museu da Pessoa é um público que acessa o nosso conteúdo por celular, então, para a gente era muito importante que fosse assim, né? e, e foi dessa forma que a gente fez. Agora, o museu está numa campanha, e só um teaser né? da nossa conversa, que a nossa nova ferramenta de contos de história, que vai ao ar é, mês que vem, ela vai ter mais ou menos essa cara do VideoESC, mas ela vai ser nossa. Então, é uma ferramenta é de é? novo, museu essa... que já vai é. integrar com o acervo automaticamente. É. Então, é o VideoESC 2.0, porque ele vai dialogar diretamente com a nossa base, com os campos catalográficos e tudo mais. Uhum. Aproveitando já, então, que você falou um pouquinho dessa questão do acervo, eu queria perguntar um pouquinho sobre todo mundo, né, que trabalha no, no Museu da Pessoa, enfim, como é que, que funciona isso? Então, por exemplo, você já trabalhou com o museu, acho que sua formação toda aí, você tem aí esse contato. Uh, eu queria saber um pouquinho mais sobre as outras pessoas, se vocês têm alguma pessoa, vamos supor, especializada em TI, é, nessas outras questões, como é que vocês vão fazendo, né? Porque parece uma coisa muito consolidada já, tanto essa parte de coleta de dados que vocês têm, quanto para passar para o acervo, né? até por isso mesmo que vocês estão conseguindo também armazenar aí uh, os relatos de outras iniciativas, né? Então, uhum, pode... Sim, então... é, o museu ele tem uma equipe bem estruturada, né? O museu é uma instituição bem sólida, então a gente completou 30 anos no ano passado, é considerado pelo Conselho Internacional de Museus como um dos primeiros museus virtuais do mundo, então assim é, ele tem uma estrutura como qualquer museu físico, né? A gente tem equipe de museologia então, temos duas museólogas, a né, Rosalina Henrique e Ana Maria Leitão, que dão todo, digamos assim, o, o suporte conceitual, o suporte dos procedimentos, de plano museológico, plano diretor, essas coisas todas. Né. A gente tem é, uma coordenação de acervo que fica com o Felipe Rocha, que é um historiador que está fazendo o mestrado dele é, em museus virtuais também, né, Então, de em museologia. É, a gente tem uma equipe de tecnologia e inovação, porque, na mesma forma que, sei lá, um master, uma pinacoteca, tem toda a equipe de infraestrutura, a nossa infraestrutura é a nossa casa virtual e tal. Então, a gente tem uma equipe também de tecnologia, a gente tem uma equipe de comunicação, a gente tem um time de compliance também, que garante, por exemplo, essa questão das licenças de uso de imagem, né? como é que a gente lida. A gente está com um esforço muito grande com relação à LGPD, porque, querendo ou não, se a Amanda me conta a história de vida dela, eu tenho o local onde a Amanda nasceu, eu tenho onde ela Amanda mora agora, eu tenho o, o, o telefone da Amanda, o e-mail da Amanda, eu tenho tudo no meu acervo. Então, os dados que vão ao ar, os dados que não vão, proteção criptografada dos dados que não vão. Então, a gente tem é, um esforço de time muito grande para garantir essas informações. Né? Então, nesse sentido, a equipe é super bem estruturada. É por isso que eu digo, por exemplo, na campanha do Diário para o Futuro, a gente pensou a campanha... Beleza, a equipe de TI nos ajudou a achar a ferramenta, chamamos o VideoESC. A equipe de comunicação nos ajudou a criar a jornada do diário, de ser uma coisa dia a dia, para que a gente atingisse mais gente. A equipe de colaboração, né, que envolve voluntariado, multiplicação e tal, nos ajudou a montar esses pequenos embaixadores que levariam a ideia. Então, é realmente um esforço coletivo para fazer a ação acontecer. Perfeito. E ainda assim, durante esse processo, mesmo né, vocês já tendo aí essa, esse contato, essa experiência com a tecnologia, né, porque é um museu digital, querendo ou não, vocês encontraram alguma dificuldade, assim, alguma coisa que travou um pouco o projeto ou também, se não, tipo, fluiu, vocês conseguiram fazer tudo do jeito que vocês planejavam? Olha, eu acho que a grande dificuldade foi aquela que eu comentei com você de garantir é, uma participação do público ao longo do tempo. Né? A iniciativa do museu ela não era assim conte a sua história sobre a pandemia e acabou. A gente queria uma constância. A gente queria que as pessoas participassem como num diário, para a gente pegar momentos, né? Para a gente pegar diversas fases da pandemia na vida das pessoas. Isso foi o mais difícil, porque é, garantir que as pessoas acessassem ao longo do tempo, participando, a gente viu que, no fim, a gente ficou com um público bastante cativo. Sabe aquela coisa da galera que tudo que é oficina do museu se inscreve, tudo que é evento do museu vai. Então, no fim, ficaram sendo essas pessoas que participaram. Pessoas que contaram 20 histórias durante a campanha. Né? Então, assim foi muito difícil garantir uma participação ativa do público, até porque começaram a surgir muitas outras iniciativas. E a gente ficou super feliz, porque a gente falou, ah, se a pessoa não está contando aqui, é porque ela contou Inumeráveis, ou porque ela contou no Inventário de Sonhos, e está tudo bem. né a, a nossa preocupação, enquanto museu, era realmente criar um acervo que pudesse nos ajudar a entender esse momento futuramente. né Não precisamos ser o único acervo, gente, é óbvio que não vai ser o único. Então, se as pessoas estão participando tem tantas iniciativas surgindo, maravilha. Então, assim, a nossa a dificuldade não foi tanto com relação à estrutura, mas foi de garantir o engajamento. Né? A parte de estrutura, é, eu não, não, não colocaria no peso dessa campanha, porque é a coisa que eu já estava falando da nossa plataforma, que precisava ser revista, que estava num momento delicado. Então, não dá para botar a culpa na conta da campanha, e sim de uma plataforma que era de 2012 e precisava ser atualizada. Então, isso acabou gerando, se a gente não tivesse a estrutura que a gente tem, a gente não teria dado conta da campanha. Por quê? Porque a campanha deu certo, a gente começou a receber muitas histórias. Se eu não tivesse uma equipe de acervo e um time de voluntários, eu não teria gás nem braço para colocar história por história na base de dados. Eu acho que é o que muitas iniciativas sofreram. Né? receber um monte de histórias e aí não consegue processar as histórias que chegaram, ou não consegue dar atenção devida para as pessoas que participaram da campanha. Né? Então, isso foi uma coisa que, assim, pela estrutura que o uso da pessoa tem, a gente conseguiu dar conta. Sim, vocês fizeram isso até que relativamente rápido, né? Eu estava vendo as datas que, dos, do tempo que vocês coletaram, do tempo que ele já estava disponível. E, e essa ideia que vocês tiveram, né? Que, então, só para deixar um pouco mais claro. É, vocês coletaram aí, lá para 800, sei lá, dos 800 as pessoas falando, enfim. Só que aí... Isso está disponível, está aberto para a gente acessar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem paralelamente uh, a exposição, que aí passou por uma curadoria, enfim. Uh, essa curadoria, você tem alguma noção de quais relatos foram é, escolhidos? Teve um porquê? Vocês seguiram alguma linha? Sim, sim, porque eu participei dessa curadoria, então posso falar com propriedade. Assim. É, o que a gente fez a princípio foi ler as 800 histórias. Né? então se eu quero fazer uma exposição e, e selecionar as histórias que, que, que vão estar lá eu tenho que conhecer o conteúdo então eu e a Flora Gurgel que foi a outra curadora dessa exposição a gente primeiro leu as 800 histórias e aí a nossa, a nossa provocação foi assim, a princípio vamos simplesmente pegar aquelas histórias que a gente para e fala uau né? então esse foi o primeiro filtro só vamos ler essas histórias e vamos pensar nessas histórias que fazem a gente falar uau Aí a gente começou a ler e separar e planilhar, né? Então, bom, gostei dessa história por este motivo e tudo mais. Com o tempo, a gente foi percebendo que essas histórias poderiam ser agrupadas, né? Porque, assim, a gente começou a perceber que existiam muitos relatos que falavam da passagem do tempo. Existiam outros muitos relatos que falavam de relações de saudade, de nostalgia. Existiam muitos outros relatos que falavam de medo, de incerteza. Então, depois que a gente chegou nesse quadro das uau, a gente começou a perceber o que, que esses uau é, geravam na gente. É um uau, porque eu senti a mesma coisa? É um uau, porque é totalmente diferente do que eu vivi? É um uau, porque nossa senhora nunca tinha parado para pensar dessa forma? Então, a gente começou a categorizar essas histórias dentro dessas, é, dentro dessas categorias que a gente criou. A gente sabe, quando vai fazer uma exposição, que embora a gente tenha um acervo de 800 histórias, a gente não pode fazer um acervo, uma exposição com 800 histórias. Ninguém vai ver, ninguém vai parar. Todo mundo vai ter um puta gás no começo e no final já vai querer ir embora. Então, você precisa criar uma amostragem, você precisa atrair a atenção. Mesmo que ao final, e é isso que a gente fez, você coloque um link para a pessoa acessar o resto da coleção. Mas você precisa criar ali uma atração, gerar um interesse, e aí foi por isso que a gente separou essas histórias, e no final, se eu não me engano, a gente ficou com cerca de 30 relatos que compõem a exposição. Desses relatos, a gente começou a perceber que, embora a gente tenha feito esse esforço de atingir novos públicos, 70% do nosso acervo era de uma classe média branca paulistana. Então, como é que eu trago uma diversidade? Eu estou falando de experiências diversas de um contexto de pandemia, como é que eu posso falar de experiências diversas se o acervo que eu tenho é quase todo mundo que vive num prédio, numa grande cidade? Então, foi nesse sentido que a gente começou também a pensar nesses parceiros. O SP Invisível é um parceiro de longa data que, inclusive, já chegou a ter uma coluna na nossa plataforma que eles escreviam semanalmente. Então, eles tinham acabado de lançar um livro, que é a pandemia que ninguém vê, com relação a como é que é viver um lockdown, sendo que você mora em situação de rua. Né? Então, a gente conversou com eles... E como eles já tinham essa publicação, que eram pequenos relatos atrelados a imagens, a gente conversou com eles da possibilidade de incorporar essas histórias na exposição. Né? A gente divulgaria junto com eles o livro que acabou de tinha acabado de ser lançado, e, em contrapartida a gente teria um outro tipo, um outro universo de histórias dentro da exposição. A mesma coisa com o inventário de sonhos, porque tem assim, histórias que são tão malucas que poderiam ser sonhos e tem sonhos que são super reais. Então como é que a gente brinca a gente está falando ainda mais desse dia da pandemia, porque não fazer essa brincadeira e colocar esses sonhos no momento da noite? Né? Então, foi uma forma também, uma decisão curatorial de trazer esses outros relatos aí mais oníricos, de galera sonhando que o Bolsonaro era um zumbi e chegava dentro da sua casa maravilhoso o relato. É, como é que a gente incorporava isso? E uma outra preocupação, aí sim, na exposição, é, com o público da educação, como é que os professores estavam vivendo essa loucura toda? Eu tenho vários amigos professores, então eu sei a loucura que foi dar aula em meio ao lockdown, que está até agora. Então a gente queria trazer essas experiências de docência também. E aí, a gente não quer começar nada do zero, porque, como vocês bem mapearam, tem um monte de iniciativas já fazendo isso. Então, a Karen, ela estava fazendo o doutorado dela no, no, no diverse, fez um programa da, da, da faculdade da USP, ligada a FFLeste. E ela conheceu uma professora, se não me engano, da Unifesp, que tinha uma iniciativa de relatos da pandemia no meio docente. Ela e as bolsistas, orientando, estavam também fazendo esse trabalho de captação. Então, a gente fez essa ponte, né? ela fez essa ponte, e a gente trouxe alguns desses relatos para dentro da exposição também. Como é que a gente garantiu que essas histórias captadas de formas tão diversas estivessem dentro de uma mesma... A gente apresentou para eles o mínimo de campos catalográficos que a gente precisava. Uhum. Então, assim, olha, a iniciativa do Inventário de Sonhos, todas as histórias são anônimas. Por quê? Porque a campanha não pedia para as pessoas contarem seus nomes. né? Mas, assim, como é que a gente garante que todas as histórias têm um título? Como é que a gente garante que todos os campos X, XYZ que o museu trabalha? Então, a gente fez uma grande planilha e esses parceiros foram colocando seus conteúdos e preenchendo a, a planilha com as informações necessárias para a gente incorporar esse conteúdo, né, de forma que não ficasse tão discrepante do acervo do museu. Óbvio, tem muitos campos que para eles não fazem sentido, então não tinha por que fazer uhum. eles preencherem. Né? Por exemplo, o inventário de sonhos poderia ter Sonho 43 como título, e tudo bem, se Sim. você coloca dentro daquele recorte que aquele acervo veio daquela iniciativa, tudo bem. É, então foi isso que a gente fez, a gente criou o Felipe, o coordenador da CERVO, criou essa planilha com os campos mínimos necessários, e esses parceiros foram colocando seus conteúdos de acordo com os campos que a gente precisava ter. E você pode falar um pouquinho sobre esses campos, os mínimos Sim, eram né, é um mínimo. campos bem, bem simples, né, na verdade. Que como a gente trabalha com um acervo colaborativo, em que o público participa. A gente não não força ninguém do público a ser um museólogo ou biblioteconomista ou nada do tipo. Então, são campos de cadastro. Né? Então, a gente precisava que, pelo menos, a gente tivesse um nome, mesmo que esse nome fosse anônimo ou não uhum. informado, a gente precisava saber a idade dessa pessoa quando possível, mesmo que fosse um campo não informado. Mas a idade era, inclusive, uma forma da gente trabalhar diversidade, de entender que esses relatos vieram de diversos contextos e tal. Então, o nome idade, um título para a história, a história em si era um outro campo, palavras-chave, e aí a gente não trabalha com vocabulário controlado, são as próprias pessoas que, que sugerem as palavras, né? Uhum. e o campo que era a licença de uso, assinada ou não. A gente só coloca no ar é, histórias que as pessoas nos autorizaram a colocar. Nesse caso, a gente precisava de uma autorização desses parceiros para que a gente pudesse colocar as histórias no ar porque senão eu posso ter dado minha história para o projeto da SP Invisível, mas em nenhum momento nenhum eu autorizei a isso estar no site do Museu da Pessoa. Então, a gente precisava se resguardar nesse sentido. Então, teoricamente, acho que de forma bem prática, eram esses os campos, eram muito simples. Então, nome, idade, a história em si, um título para a história, palavras-chave, e um campo, sim ou não, de licença de uso assinado. Aí, com esses campos, eu já conseguia migrar essas informações para a base de dados do museu. A base de dados do museu possui outras informações, por exemplo, local de nascimento, local que você mora hoje tudo mais, mas não faz sentido a gente exigir isso desses parceiros é, para esses projetos específicos. O que acontece é que se você for entrar no acervo do museu e procurar por uma história que era do inventário de sonhos, você vai ter mais campos em branco, no preenchimento da, da ficha, do que em outros. Então, se você é um pesquisador, você não vai necessariamente saber onde a pessoa que contou aquele sonho mora, mas tudo bem você ter as informações básicas necessárias para você chegar naquela história. Certo. E, mas, então, o que foi coletado por vocês do Museu da Pessoa, aí eles seguem é, um, um outro tipo de... outros campos, né? Sim, sim. A, a gente tem as nossas fichas catalográficas, né? a gente tem a ficha do personagem, a gente tem a ficha de história, a gente tem a ficha de imagem é, e aí a gente tem a licença de uso. Então, a ficha de personagem, ela segue campos, basicamente, do senso do BGE. Então, você tem ali grau de escolaridade, você tem raça, cor, você tem religião, você tem onde a pessoa morava, onde a pessoa nasceu, desculpa, onde a pessoa mora hoje, né? de forma geral, acho que são esses os campos. A ficha de história, ela já é uma ficha de informações subjetivas, então, ela é produzida, são informações produzidas e não dadas. Então, na ficha de história, eu tenho uma sinopse daquela história, eu tenho uma mini biografia daquela pessoa, né? eu tenho observações sobre aquela história. Muitas vezes, quando você está fazendo uma entrevista, então, bom, eu estava gravando em um lugar com muito barulho, ou então, ah, não, a pessoa estava tímida em frente à câmera, isso influenciou, enfim, são campos de observações mais gerais. né? E a ficha de imagem não necessariamente teve a ver nesse processo, porque a gente não coletou muitas fotos, mas o acervo do Museu da Pessoa ele é composto por histórias e imagens. As imagens é, é, fazem parte da nossa metodologia, que toda vez que alguém conta uma história de vida, ela nos traga cerca de 10 imagens, é, objetos, enfim, que sejam representativos para ela. Então, se daqui mil anos alguém quiser saber quem é a Amanda, quais são as 10 fotos ou objetos que você separaria. E aí a ideia é que tenha sempre uma história por trás. Então, não é, é o Lucas segurando o mouse, ou o mouse do Lucas. Uhum. Ah, não, eu lembro que esse mouse foi me dado pelo meu pai num aniversário, eu lembro que eu estava super feliz. Então, assim, os objetos e as imagens, elas também carregam histórias. E é isso que é importante para a gente. Então, no acervo do Museu da Pessoa, a gente tem todas essas fichas. Para esse projeto e para as pessoas que contam as suas histórias online, esses campos não necessariamente são obrigatórios. Alguns são, outros não. Então, o que as pessoas acabam preenchendo é o seu nome, é local de nascimento, quando quer, mas principalmente um título para a história, aqueles que a gente passou para os parceiros. Né? Então, todos os campos que, para mim, são obrigatórios e precisam ter em todas as histórias do museu são os que a gente passou para os parceiros. Os outros, que são um campo que a pessoa preenche se ela quiser, aí a gente achou que não fazia sentido passar para lá porque também não eram acervos que eles estavam coletando, eram acervos que já tinham sido coletados. Então, seria surreal para esses parceiros terem que entrar em contato com cada uma das pessoas que participaram para pegar novas informações. Né? Então, a gente buscou trabalhar com as informações que eles já tinham também. Já tinha, certo. Uh, bom, vou me encaminhando já para o final, e eu queria agradecer a Gnosta. Muitas coisas aqui que estava pensando, não, não tinha imaginado. E achei muito bom o projeto de vocês, enfim. Uma estrutura demais, assim. Vocês conseguiram resolver assim muitos problemas que, que acabei encontrando em outras iniciativas. Né? Nessa questão do, do próprio acervo mesmo, sabe? De como catalogar e como armazenar isso. Mas aí eu também acredito que vai muito da, da experiência já esses 30 anos que vocês estão aí trabalhando com isso, né? Eu queria perguntar se, se tem mais alguma coisa dentro desse processo que você acha que é importante de falar, alguma curiosidade, alguma história que aconteceu no é, na meio. Na verdade, aqui. eu fiquei aqui pensando, Amanda, mais em uns próximos passos mesmo. Assim, uhum. né? enfim, acho que não tem necessariamente a ver com essa pesquisa, é, é, é, mas como acho que tem, na verdade, como você está falando que muito objetivo de vocês é conseguir auxiliar essas iniciativas e pensar em uma forma de como isso pode continuar existindo como garantir a perenidade desse acervo, de repente, a gente pode futuramente fazer conversas para, da mesma forma que a gente está fazendo com o Memorial da Pandemia ou com o Inventário de Sonhos, de repente, o Museu da Pessoa possa ser um parceiro do projeto de vocês para receber esses acervos dessas outras iniciativas que estão com risco de acabar ou não tem onde colocar, ou só tem esse acervo no HD do cara que criou o projeto e não tem em outro lugar, então, de repente, a gente possa ver, né, né, a gente está aqui no primeiro passo numa conversa, mas de repente a gente possa ver aí uma parceria para que um o Museu da Pessoa possa, de repente, ser um parceiro de preservação dessas memórias todas que foram coletadas. Então, então fica aí a sugestão para a gente conversar com Com certeza. Vou, vou entrar em contato mais vezes para a gente pensar sobre isso, que eu acho que todo mundo sairia ganhando, né? A gente vai ter aí um, um acervo gigantesco.